Professora, como é que a senhora fez a pesquisa histórica para essa amostra aqui no Museu da Cidade de Macaé, no Solar dos Melos? Raul, na verdade, essa aqui é uma amostra que sintetiza a minha pesquisa da, da dissertação do mestrado, que teve como título A Morte Conta a Vida, na antiga Macaé. Eu parti dos túmulos para conseguir contextualizar três momentos da história de Macaé. Macaé na colônia, Macaé na, na, no império e Macaé na república. Macaé na colônia, eu parti dos óbitos, dos túmulos, das fontes produzidas pela história da morte, para mostrar a ocupação, a ocupação colonial, o adensamento é, demográfico, a, a, a economia e como isso, isso foi possível para a criação, a transformação da freguesia de Nossa Senhora das Neves na vila de São João de Macaé. E no segundo, no segundo, no terceiro capítulo, isso eu fiz nos dois primeiros capítulos, identificando os cemitérios, as sepulturas e todas as fontes relacionadas à história da morte. No terceiro capítulo eu trabalhei a questão, eu trabalhei, a, a contextualizei a Macaé imperial, a Macaé no período do Império. Onde eu, a partir da sepultura de Mota Coqueiro, ele foi sepultado no cemitério de Santana, eu tentei compreender e identificar é, como que a morte, o sentenciamento, o, o enforcamento e a condenação, a condenação e o enforcamento de Mota Coqueiro permeou o imaginário da sociedade macaense durante todo o período do século XIX e mais até o século XX, porque isso adentra, essa memória, ela se manifesta até mesmo no presente. E o Mota Coqueiro, como todos sabem, ele foi considerado pela literatura jurídica brasileira como o último enforcado no Império Brasileiro. E o último, quarto e último capítulo, eu contextualizo o período republicano, principalmente durante a Primeira República, ou seja, o momento em que aqui se instalou a prefeitura do município que foi criada, esse período como que, que, que o poder local né, encarou a, a, a criação da prefeitura do, do Imacaé e nesse momento era o momento da consolidação da república. E esse momento foi, foi, foi contextualizado com um conflito político entre o Presidente do Brasil na época, o Presidente da República Brasileira, que na época era o Nilo Peçanha, o campista Nilo Peçanha, e o Presidente do Estado do Rio de Janeiro, naquela época chamava-se Presidente do Rio de Janeiro, Alfredo Bacher. Macaéu. Isso acontece em 1910. Né? Mas para além desse, desse contexto né, do Brasil Colônia, do Brasil Império e do Brasil República, essa, essa pesquisa me levou também a outros elementos importantes sobre o momento da história de Macaé que é o período em que eu estudei também, que emergiu no meio dessa pesquisa, né? as fontes, essas pistas me levaram a uma, a uma, a uma descoberta assim, muito, muito significativa para o momento histórico, que é a presença de imigrações, de, de, de vários fluxos migratórios na região. E principalmente, em especial, a gente vai falar do, da imigração japonesa, que acontece em Macaé, ela aconteceu anteriormente àquela considerada o primeiro fluxo de imigração japonesa para o Brasil que tinha ocorrido em São Paulo em 1908. Nós conseguimos identificar através dos túmulos e da documentação que, aqui, que a imigração japonesa ocorre no Brasil exatamente entre 1906 e 1907 e ocorre aqui em Macaé. Esses japoneses vieram para cá para trabalhar com a agricultura e chegando aqui, eles criaram uma fábrica de fogos, de artifício. E, por ocasião do centenário das comemorações da abertura dos portos às nações amigas, o espetáculo pirotécnico que aconteceu no Rio de Janeiro, quem fez, quem realizou foram os japoneses que aqui estavam e os fogos foram da sua fábrica de fogos. Isso é um fato interessante, uma, é um fato pitoresco na nossa história também. Ok, obrigado. E se alguém quiser saber mais sobre a questão de imigração japonesa, leia a tese da professora, doutora Marileia Franco Marinho Inoue e o livro do pesquisador Marcelo Abreu, okay. pesquisador local e que trabalha e que pesquisa a imigração japonesa. Obrigado. Eu que agradeço.